Hum, agora no exemplo de número 3, meu querido. O negócio já começa a pegar fogo. Mas a explicação de Jorge vai ficar bem facinho pra você. <risos> meu garoto, você viu que no exemplo número 2 você tocou duas vezes, né? Um teto teto né? Agora no exemplo número 3 é a mesma coisa. Porém, nós vamos parar aqui na cordinha de número 6, porque vai ficar difícil pra você, meu querido. Sim. A dobrada será agora numa cestina, certo? uma colcheia. Você tocou o exemplo anterior, agora é uma semi, colcheia, semi. Porém, uma semicolcheia cestinada, o que acontece? Que cada batidinha do metrônomo, você tem que tocar seis notinhas. Sim, meu querido. Então, eu vou tocar, né, basicamente, de forma lenta, para você visualizar. A princípio em outra divisão rítmica, mas a ideia é bem similar ao exemplo anterior. Então aqui editor no metrônomo gostoso. Você viu que a última notinha eu já parei aqui no Mi. Certo? Então eu só faço a volta, né? Voltando a escala, porém descendo ela. Certo, galera? Ah, você pegou a ideia agora do descendo. Porém, vai ser um cestinado gostosinho. Você viu que cada batida aqui, meu querido, a marcação tá no dedo 4. Sim, né? Porque você tá aqui, ó. Certo? Tem gente mandar aqui, ó Agora uma coisa que o Jorge vai falar pra você, meu querido Cuidado É cada uma das notinhas você palheta, certo? Vou fazer leitinho pra você Não faça assim Não, não, não Assim não, assim Jorge não gosta Assim parece E <risos> sei lá o que parece Não, assim não, meu garoto Assim você tá se enganando e outra coisa, também não pode fazer assim, ó Não, você não sabe o que, que você tá tocando Se você tá palhetando demais ou tá ligando Não, é cada uma das notinhas é uma palheta Você escutou o tucu, -tucu, -tucu? É esse tucu-tucu que eu quero, meu garoto Você vai aprender o tucu, -tucu. Se você vai matar, você não faz o tucu, -tucu. Então eu quero elas com o para você escutar esse gostosinho. Agora veja o vídeo. Né? O próximo, né, logo após coladinho nesse daqui, você vai ver o looping eu fazendo o tucutuco. Então vamos nessa, meu garoto. Bora pro tucutuco!